Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um instante. Irmãs e irmãos presentes aqui. No primeiro dia do nosso tríduo em preparação, a ordenação presbiteral do diácono João Paulo Vaz. A liturgia de hoje quer nos convidar a refletir a nossa vida cristã dentro da dimensão de nos tornarmos mais parecidos com o nosso próprio Deus. De nos tornarmos ainda mais imagem e semelhança daquele que nos criou. A primeira leitura revela quase que o fim de uma trajetória da missão de Jonas Que havia sido enviado pelo Senhor para anunciar a destruição da cidade de Nínive E mesmo depois de ter relutado, de aceitar a missão Ele foi, anunciou a destruição daquela cidade Mas no último momento, os ninivitas se arrependeram de seus pecados... E Deus... Reconsiderou... Ele não mais... Destruiria... Aquela cidade... Aquele povo... O que acontece com Jonas... Fica... Possesso de raiva... Porque ele cria destruição... No contexto... Vamos percebendo que ele não gostava... Dos ninivitas... E por mais que ele reconheça... No início dessa leitura que Deus era benigno e cheio de compaixão, ele naquele momento não queria que ele fosse misericordioso com aquele povo. Então acontece essa cena da leitura, onde Deus o ensina, no momento de muito sol, quando ele se deita para tentar esparecer e perder um pouco da raiva, Deus faz crever, crescer uma erva, que produz sombra sobre Jonas para ele descansar. Mas no outro dia, Deus faz com que essa erva seque. E Jonas mais uma vez fica com muita raiva. A tal ponto de pedir por três vezes que Deus tirasse a sua vida. E aí, então é quando Deus o interpela, questiona. Você está com raiva por causa de uma planta que você nem ajudou a crescer e durou uma noite só e ele sim e Deus aí então revela e eu eu não posso então ter apego e amar a uma toda uma população e uma cidade e dar a eles uma nova chance e a leitura termina e o salmo complementa ó oh Senhor sois amor paciência e perdão Sabe o que essa leitura lá do Antigo Testamento, de muitos anos, tem a ver conosco? É porque às vezes nós somos como Jonas. Nós aceitamos e pedimos o perdão e a misericórdia de Deus para nós. Mas quando é para o outro, que a gente não gosta, a gente pode até ficar possesso de raiva. Mas depois de tudo que ele fez... Depois de tudo que ela fez, o Senhor ainda perdoa? O Senhor ainda aceita? Sim, todos nós, bons e maus, somos filhos do mesmo Deus. E Ele ama cada um de nós como pessoas únicas. E Ele acredita que todos nós temos esperança e temos jeito. Assim como uma mãe e um pai que talvez tem três filhos, e um é muito custoso, mas isso não tira a verdade que ele continua sendo filho daquela família. E o amor é capaz de ir além. E é isso que a liturgia de hoje nos ensina. Por isso, quando chegamos no Evangelho, de doze discípulos, vendo ali a experiência de Jesus que sempre rezava, para não perder o rumo da sua vida, para não perder o sentido e a dimensão da sua missão, um dos discípulos percebem que a oração fazia diferença na vida de Jesus. Então dos doze, pelo menos um pediu, Senhor ensina-nos a rezar, porque nós queremos também ser mais parecidos com o Senhor, queremos aprender a perdoar como o Senhor nos perdoa, Queremos entender que Deus não é Pai meu, não é Pai seu, mas que Deus é Pai nosso. Por isso somos irmãos e como irmãos e irmãs precisamos nos ajudar, santificando o nome do Senhor, colaborando com que o reino de Deus venha, para que não falte o pão em nossa mesa, mas também não falte na do outro, na da outra principalmente aqueles que mais precisam, para aprendermos a perdoar como Deus nos perdoa, assim como perdoou os nenivitas, assim como perdoa aquele que talvez a gente não gosta tanto, mas que também faz parte da família de Deus. Por isso quando Jesus vai ensinar os discípulos a rezar, Ele apresenta para os discípulos a oração do Pai Nosso, com uma forma dialogal, uma forma de ser próximo de Deus, não um Deus longe, mas um Deus Pai. Ainda com o nome que Jesus usa, Abá, Paizinho, um Deus próximo. Um Deus que é Pai dEle, mas também Pai Nosso. E à medida que Ele vai ensinando o Pai Nosso, Ele vai colocando aquilo que é essencial. É santificar o nome, é pedir o reino, é aprender a perdoar é pedir força para não cairmos em tentação, continuarmos fiéis. E aí o um modo de fazermos esse Pai Nosso ganhar sentido em nossa vida, é que todas as nossas outras orações, todos os nossos momentos de conversar com Deus, inclusive na, na missa, na liturgia, tem que considerar essas dimensões. Saber que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que está no meio de nós, que não nos abandonou. Saber que este Deus é santo, merece o nosso louvor e adoração, mas nem por isso Ele deixa de se fazer presente, se fazer alcançável por nós, a ponto de se deixar no pão, para se tornar comida e nos alimentar. Saber que o reino de Deus é Ele quem inicia, mas também Ele conta conosco para ajudar a construir, sendo então pessoas melhores, mais éticas, solidárias, também mais compassivas e assim por diante. A nossa oração, ela vai ganhando mais sentido em nossa vida, quando ela vai se tornando atos concretos. Porque tudo aquilo que Jesus ensinou os discípulos a rezar neste momento e ao longo de toda a sua passagem por aqui, Ele vivia, Ele viveu e Ele demonstrou. Ele ensinava com a palavra E depois ele demonstrava como viver aquela mesma palavra Que possamos então não ter um coração endurecido ou enraivecido como o de Jonas Que possamos como aquele discípulo Perdir mais uma vez Jesus ensina-nos a orar E que possamos pedir a mãe do perpétuo socorro que olha para nós com um olhar materno, aponta para Jesus em seu colo, apresentando que ali está, aquele que é o nosso modelo, a nosso, nosso modelo de oração, de vida, para sermos pessoas melhores, e cristãos melhores. Que Nossa Senhora interceda por nós, e nos ajude nessa missão, de assim como ela, seguir os passos do Filho Jesus, Fazendo de nossa oração uma verdade de nossa vida e uma maneira de estar próximo, sempre ligado ao nosso Deus. Que assim seja. Amém.